Vida. Fala galera, nós estamos aqui começando o nosso primeiro episódio do nosso podcast Eu na escola, eu na vida E o nosso tema de hoje é o primeiro dia de aula Se a gente vai começar, vai começar logo pelo começo Primeiro dia de aula E a gente tá aí com uma galera bacana aí para interagir com a gente Eu que estou falando com vocês, Johnny Ribeiro, canal Tudo Muda Podcast E agora nós vamos... Inventar um monte de coisa por aqui. E eu vou chamar ela, a nossa maravilhosa, a nossa preciosa Raquel. Fala comigo, Raquel. Fala, Johnny, professor, que legal tá aqui. Eu na escola, amo falar de escola, amo falar da vida, da vida dos outros. Ô, oh, brincadeira da nossa vida. Ah, Porque na escola. É que é acontece muito, né? né? Na escola, passando aquelas fofoquinhas pelo caderno na nossa época, né? Hoje em Aquele dia. Ele de corredor. É, isso aí. Estamos também aqui com aquele, o mago, o mago do Todo Muda, Fábio, o mago dos games, fala aí Fábio. E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio, falando aqui diretamente de Atibaia pra vocês. É isso aí, né? Se a Raquel passava bilhetinho, eu dormia, velho. Nossa, como eu dormi na escola, bicho. Tu era é daqueles um que dormia, né? Eu me encostava assim do lado, cara, tinha uns negocinhos assim, botava <risos> o lapisinho na mão, ó. Sabe, a lapiseira na mão, aqui o capuz e a parada Tava aquela de chavada de, Com certeza, conhecia todas as mães pra dominar Começava a olhar pra dentro desde, desde quando chegava na escola Não, aí o professor olhava assim e falava Tá dormindo? Falava, não, não, professor, uma piscada longa eu... <risos> Estamos aqui, né, no nosso podcast Eu na escola, eu na vida Podcast do canal Todo Muda E como a gente já falou o nosso tema Vou repetir pra vocês aqui, primeiro dia de aula é o nosso primeiro podcast, então o primeiro dia de aula já tem que começar logo com esse tema bem bacana. O que é que não pode faltar no primeiro dia de aula? Primeiro dia de aula tem que ter, não tem como faltar. Vamos soltar um, um áudio aqui. Quem que fez esse primeiro depoimento? Vamos apresentar aí. O primeiro que veio participar com a gente aqui é o Pedro Guilherme. Pedro Guilherme do terceiro ano. Bora ver o que ele falou aí. Bom, acho que o que não pode faltar né, no primeiro dia de aula é um sinal de boas-vindas da diretoria e dos professores, mais ou menos isso. Como um horário do primeiro dia, só para ir para um auditório e o diretor ou o supervisor dar as boas-vindas para os alunos e, e explicar como o colégio funciona e como vai funcionar daqui para frente. E é claro, apresentando os professores e tal. E é por esse motivo que muita gente falta o primeiro dia de aula. <risos> pois é. A galera fica assim, cara, vai ser asiado pra caramba. Não cara, vai ter não. nada, né? Pois é. Tem uma história aqui bacana, né? Faculdade, professor chato pra caramba, o cara não saiu no meio da sala de aula e voltou com o cabelo cortado, velho. Caraca. Que ousadia de fazer isso que eu ousadia. Eu não tenho essa coragem, não, cara. Eu não tenho essa coragem. Mas eu não faltava, não, porque se eu faltasse eu apanhava em casa. Então, eu gostava disso, não. mão era professora, ah, aí, aí já era, rodou. Eu já não faltava o primeiro dia de aula, porque assim, eu ficava muito ansiosa para ver meus amigos, que turma que eu ia ficar, como é que ia ser, né, porque... Depois que você falta o primeiro dia de aula, chega uma galera boiando, né, que não sabe onde que tá, não sei o que, eu preferia ser a galera que não boiava, de e saber onde é que eu cima, tava explicar e tal, de que as manhã, tal e rever a assim. galera, e como não eram os dias muito puxados, né, aproveitava, assim, então é um tempo legal pra curtir. E assim, o, o assunto do segundo dia de aula geralmente era em torno do primeiro dia de aula, de quem eram os novatos e tal, o professor que já chegou logo querendo ser um maluco e já chegou brigando com todo mundo. Tinha uma galera mesmo que na minha época eles gostavam mesmo assim, eles eram bem assim, de querer mesmo estar no primeiro dia só para saber o que estava rolando na escola. né? Mas aí, ó, a gente perguntou também a galera aí no, no nosso Instagram e teve uns aí que deram algumas respostas aí pra gente. Então, a.mmg18 deu o seguinte comentário, dizendo assim: seguinte, o que não pode faltar no primeiro de aula são várias canetinhas coloridas. Várias canetinhas coloridas. Isso tá na moda, né? Isso tá é. na moda. No meu tempo, 18. era só uma caneta Bic ou então aquelas canetas de quatro cores, né? Tu ia selecionando cada cor. Era no máximo isso. Hoje não, a galera tem assim, uma coleção mesmo. É quem você é no primeiro, dia, no primeiro dia de aula? O Fábio e a Raquel já falaram um pouco, né? Eu Acho que já dá pra gente perceber mais ou menos quem eles eram. Mas a gente vai ter a, a opinião da Evelyn. A Evelyn vai falar quem ela é no primeiro dia de aula. Quem ela foi, quem ela, quem ela gosta de ser né? no primeiro dia de aula. Bota aí. Bom, quem sou eu no primeiro dia de aula? Eu sou aquela tipo de pessoa que eu chego na sala, eu sento e eu fico lá olhando para nada. E quando eu vou falar com as pessoas, é depois do recreio. E parece que é na hora do recreio que a energia vem. E às vezes, é, quando não é o que eu falo, as pessoas vêm falar comigo, né? Os amigos que já são conhecidos aí vêm puxar assunto comigo. Ele é, já sabe como é que eu sou, pergunta como, como foi as férias, como foi os dias e tal, muito bom! <risos> Cara, eu achei massa que ela falou assim, a energia só vem no recreio, é o tipo de aluno, só vem no recreio. Galera, não sei, não sei vocês, mas assim, eu percebo que o primeiro dia de aula, ele, ele de fato, ele revela já assim, muitas coisas sobre muitas pessoas, né? É, tem aquele carinha que ele chega calado e tal, não fala com ninguém, e, mas assim, Todo mundo sabe que ele não é calado, todo mundo sabe que ele não é o carinho que fica quieto. Mas, no primeiro dia de aula, parece que ele quer mostrar assim a galera que ele é um carinha quieto e tudo mais, que não bagunça e tal, né? E aí a gente vê aquele carinha que realmente ele é antissocial, ele não consegue se relacionar muito bem com a galera e tal, ele fica ali na dele, né? É, tem muita gente que gosta de colocar isso pro, pra galera que é nerd, né? Pô, a galera é nerd, sempre fica quietinha, não fala com ninguém a gente consegue perceber que tem todas esses, esses, essas pessoas. E aí, eu queria que a gente é, conversasse um pouco mais. Tipo assim, pô, é, será que a pessoa que fica ali muito no canto dela e tal, ela não está perdendo uma oportunidade de estar tá nesse ambiente, de estar tá nesse lugar bacana, num lugar que ela vai ter que conviver todos os dias com pessoas que ela vai ter que conviver mesmo. Porque às vezes a pessoa ela não consegue mesmo ter aquela, aquela movimentação, né? Mas a gente pode dar, tentar dar uma dica para eles aqui e tal, para tentar aproveitar esse momento, né? Mesmo você sendo um pouco mais quieto. Fala aí, Fábio, o que tu acha? Cara, eu acho que uh, as pessoas são diferentes, né? Tem gente que se relaciona, reage, tem mais confiança, é mais inibida, é mais desinibido. E é natural que tenha pessoas com reações diferentes aí no primeiro dia de aula, mas eu, eu penso que... Todo mundo gosta de umas boas-vindas assim, né, cara? Poxa, que bacana. Imagina, sei, o cara ser é bem recebido, receber um, um. um olá, né? Um sorriso, um, alguma coisa. Claro que. se você é uma pessoa extrovertida, quem sabe você não pode já fazer uma pessoa se sentir mais à vontade? Alguém que está super nossa, como é que vai ser o primeiro dia de aula? Aquele cara que é novo na turma, poxa, dá um sorriso, pergunta sobre a vida dele, pergunta onde ele veio, faz ele se sentir bem-vindo, cara, não é uma coisa bacana? Eu acho que se a gente pode fazer o dia do outro um pouco melhor, por que a gente não faz? Fantástico, acho que é isso aí mesmo, viu? A gente tem que abrir o coração, né para as pessoas, para receber as pessoas, para ser bondoso com as pessoas. né Acho que o próprio Jesus fala isso para a gente, né? Tratar o nosso inimigo com amor, né? Ainda mais aqueles que são nossos amigos, que passam, vão passar o ano com a gente. Então, é realmente um momento de rever os amigos, de abraçar e de demonstrar né o quanto eles são importantes. então eu acho que a gente faz pouco isso quando a gente é adolescente, porque a gente tem vergonha, né? Mas diga mesmo os seus amigos que você ama, que você está muito feliz de estar vendo eles de novo. Se deixe aberto para conhecer novas pessoas, para ser essa pessoa que abraça quem está chegando. E faça isso também com os seus professores, com os funcionários da escola. Então, está todo mundo muito feliz de esse tempo estar tá começando de novo. Eu queria que a gente colocasse aqui uma história, que é a história do Arthur Alexandre. Eu não tenho nenhuma história constrangedora que aconteceu no primeiro dia. Sinceramente, todos os meus primeiros dias foram mais estranhos, tipo. Mas a hora para entrar você mais uma sexta-feira do que segunda-feira, de fato. É uma vibe que, ok, gente nova, você conhece pessoas novas, sei lá, dá aquela sensação que vai ser melhor do que o ano passado. É, é só sensação mesmo. Mas bem, eu acho que é isso. De novo, fique meu aviso de que é que o mercado de trabalho cobra mais do que os trabalhadores podem oferecer. Então, esteja o máximo preparado para isso. É isso, gente. Oh, muito obrigado por tá, pela minha participação. Eu fico muito feliz de estar tá participando aqui nesse podcast aqui. Muito obrigado. <risos> muito Gostei, bom! gostou, galera. Gostei, Gostei, Gostei. Gostei fico aviso para a pra classe <risos> trabalhadora, Aí, viu? Ó. Galera, ó, a favela tem que vencer, então bora eu trabalhar, gostei, bora não, estudar, mas, bora pô, trabalhar. O conceito é legal, a sensação do primeiro dia de aula é uma sensação de uma sexta-feira. Então, galera, muito bom aqui a gente estar tá com vocês, certo? Continua acompanhando a gente, vai lá no nosso Instagram, canal Todo Muda, nosso podcast vai continuar, manda lá um DM pra gente, manda assuntos, manda temas que tu quer que a gente fale aqui no nosso podcast, e a nossa intenção é essa, eu na escola, eu na vida... E essas dicas aí que você pode levar como princípios e valores para sua vida. Tá certo, então, gente. Bom. Valeu, muito obrigado, viu? Um abraço para vocês. Até a próxima! Até... Pode que... Eu, eu, eu, eu, eu na vida.